Gameplay, gameplay. Gameplay. Gameplay, mano. Gameplay. Game gameplay. Pô, <risos> oh, essa roupa aqui. Cada um é nenhum time, hein? Eu sou o azul. Power Ranger, mano. O que, que tem que fazer, mano? Mano, você tem que correr. Você que correr. Que correr correr. tem que destruir os um caras. Não, é, é sozinho, O que tem que fazer tio? Tem que matar os caras com rastro dessa moto. Ah! Lá. Tá prela! Ah! É igual aquele vídeo lá do... Não, tô ligado. Tô ligado. Chega aí. Ah não! Nossa, o cara ninja surgiu aqui, mas nem vi, mal pude ver os movimentos do cara, velho. Da a buzina. Tô certinho. Olha o outro, mano. Ixi, fi. Ixi, fi. Ixi, fi. É o quê? Como é que soltou? o Não lembro. Cara... Ah, não, é cada um tem 10 vidas. Cada um tem 10 vidas. Pô mano, quem Por que tá, que tá assim? colocando essa merda pra fora do mapa ah, aqui? Porque... <risos> Caralho, eu nem vi você, Gustavo. Oh, valeu! valeu! Que foi, Eu nem te vi ali. Né? Vou começar a olhar o mapa. Ah, não. Eu tô perdendo o um botão aqui, ele tá mexendo na câmera. Eu quero... Como é que solta esse poder? É o botão do meio. Botão do meio? Não, botão do meio, vai pro celular. Ô oh, bosta. Ah, não me zoou, mano. Mano, o branquinho caiu com tudo. Ele dá ação, ele passou por dentro da toda a minha mão. Que botão do meio? Eu acho que é o espaço, mano. O e, ah, é o E. Ah! E Caramba, eu tô preso no meio de merda. Ah, gente... Eu... O cara se mata, <risos> o cara se mata e me mata, mano. Que miserável. Henrique! Pô, tinha que dar tá pra tá Nossa, pra você pulou! Ah, moço! Nossa. Nossa! Oi! Nossa, olha essa é tela. Você é louco, tio? Quem já veio na minha direção. Nossa, a tela é louca. Você batendo na parede? Oh, Eu é que você é tinha quem, batido é no é meu. É quem matar uma quantidade, quando você se mata, você perde ponto. Você tinha matado dois? Ah não, tinha matado um. Eu não, matei um só. Nossa, esse aqui é perigoso de se matar quando bate na parede. Nossa, quem é o laranja? Eu. Foi o cara que te matou? Não, eu saí, consegui. Ah, tá. Eu consegui morrer pra ele, não. Fim de carreira. Acho que ele não sabia jogar esse modo. Ai, me matei. no céu tem pão, e morreu. Nossa, o que, que eu fiz? Não. de boas É aí, então, Agora quem tem coragem tá lá. Quem tem coragem? tem coragem? Dá pra prela! não devemos falar Toma, isso. O cara passou, de vocês, velho. Deixa não. Você colocou essas merdas na saída? Ah. Nossa, mano, Henrique ferra muito, mano. Que a gente vai sair. Nossa, eu consegui escapar. Já. Ah, já. Cara! Sei, já sei a estratégia do Henrique. Zigue-zague, você viu? Não, que mentira! <risos> <risos> ah, não. o é mesmo aqui, ó. Nossa, na hora que eu ia pular, mano. Matou massacrou todo mundo ali, velho. Eu? É. Ah, verdade, mano, os dois. Olha o cara querendo me matar aqui. Nossa, eles ele <risos> só por aqui. Não é possível, não. O cara se jogou. Vamos ver se você escapa, Branquinho. Ah. Escapei. Ah, agora que eu Ia ser o teste do Branquinho agora. <risos> Aê, ganhei 13 mil. Ganhei 38. Tá, pega. Acabou? <risos> Nossa, até cansei.